Do Podemos, boa noite a todos, público que está aqui na casa, público que nos assiste pelas mídias sociais. ainda um pouco chateado com a derrota do nosso presidente. Primavera do Leste majoritariamente votou pelo Bolsonaro, 75%. Então a gente está vivendo aí um momento de luto, digamos assim. Infelizmente, na política, as coisas são dessa maneira. Às vezes você ganha, às vezes você perde. E é importante que nós saibamos também perder embora esteja bastante decepcionado com o resultado das urnas, a gente tem que entender que a maioria decidiu de modo diferente. A maioria decidiu que vamos ter um presidente ladrão por quatro anos. É a democracia. Já dizia o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, que a democracia é o pior de todos os governos, com exceção de todos os outros. Né? A democracia ainda é o melhor sistema de governo e acontecem essas coisas aí que a gente vê. É uma pena, e a gente deixa aqui o nosso inconformismo, mas, num processo democrático, num Estado democrático de direito, a gente tem que aceitar o resultado das urnas. Tiramos uma diferença bastante grande, fizemos 7 milhões a mais de voto do que fizemos no primeiro turno. O presidente, então, se saiu muito bem no segundo turno. Não foi o suficiente, mas nós fizemos aí o nosso papel, a nossa parte. Hoje, algumas pessoas me ligaram em função, em virtude da minha profissão de policial rodoviário federal, fizeram vários questionamentos, eu estou afastado da PRF, e aí eu tenho orientado as pessoas a procurarem a instituição a respeito dos bloqueios. Uh, recentemente agora um amigo meu perguntou se eu ia para lá, se eu podia me manifestar, ficar nos bloqueios e tudo. Olha, eu disse para ele, tem 17 anos que eu sou o PRF, e há 17 anos as pessoas fecham as rodovias pelos mais variados motivos. Cada um tem a sua argumentação, sua desculpa para fechar a rodovia, mas em todas essas situações, em todos os fechamentos, os bloqueios, eu estou para dizer para vocês que nenhum deles deu certo. Não é uma medida que traga algum efeito prático. Pelo contrário, acaba trazendo bastante desgosto para quem está indo, para quem está vindo. Crianças, idosos, gente com dificuldade de doença. Então, eu não vejo como essa medida pode ajudar. Claro que eu respeito a manifestação, evidentemente cada um se manifesta numa democracia da maneira que entende, mas eu, particularmente, não, não vejo com bons olhos, porque, de fato, pela experiência que eu tenho, isso nunca surtiu efeito. Só atrapalha, incomoda e dificulta a vida dos brasileiros que produzem e que trabalham. Deste modo, então, eu me posiciono no sentido de que, se puder liberar as rodovias, é, é melhor para todo mundo. Evidente que respeitando quem pensa o contrário. Eu tenho dito que sobre a eleição presidencial, a gente não pode ver a política somente de cima para baixo. É como se a gente estivesse construindo uma casa a partir do telhado e não cuidando do alicerce. A política e os movimentos sociais, políticos, começam no nosso município. Nesse sentido, eu, eu vejo Primavera do Leste muito parecida com o que acontece no cenário nacional. Nós temos aqui diversos problemas. A gestão que temos hoje é uma gestão bastante falha, sofrível. Várias pessoas ligadas ao movimento de esquerda. Durante a semana, eu mostrei aqui, nós temos pelo menos dois secretários filiados ao Partido Democrático. Brasileiro, é, Partido Trabalhista Democrático, que é o partido Ciro Gomes. E são duas pastas que cuidam principalmente das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, o prefeito Léo Bortolini segue muito o movimento de esquerda aqui em Primavera. Então, é, fica até um contrassenso dizer que é Bolsonaro lá em Brasília e aqui dizer que que é Léo Bortolimpo, são coisas antagônicas. O prefeito Léo, Ademir de Góes, eles são notadamente de esquerda, e vocês vão ver isso nas eleições em 2024. Eles estão colocando na pasta da saúde uma pessoa notoriamente conhecida por responder a inúmeros processos de improbidade administrativa, ou seja, segue muito a linha do PT. né? Colocar pessoas de moral duvidosa, na gestão de pastas tão importantes, como é o caso da saúde, cultura e educação. Eu estive falando aqui na semana passada que eu entendo, eu acredito que o, o Heraldo vá fazer caixa para a campanha do Ademir de Góes, é o meu pensamento, eu acredito nisso, enquanto eu tiver liberdade de opinião para me expressar, eu vou falar isso. Eu acho sim que ele vai usar a pasta da saúde como moeda de troca para a eleição do Ademir, ele não tem conhecimento técnico na área, as duas vereadoras aqui da saúde deram parabéns para ele, mesmo com tantos processos por improbidade administrativa, já teve condenações no TCE. Então, o governo aqui municipal se assemelha muito ao que acontece em Brasília. Recentemente eu fui removido do grupo de bolsonaristas, porque denunciei que a procuradora-geral do município estava construindo uma obra irregular. E o marido dela, que é advogado do MDB, advoga para vários vereadores aqui, me tirou do grupo, porque eu denunciei ele. Então você fala, mas que, que grupo de Bolsonaro é esse? Que você denuncia uma irregularidade e você é retirado do grupo? Então nós fizemos em Primavera do Leste algo parecido com o que o PT fez ao longo dos anos em que ele foi gestão. É uma gestão também voltada, marcada por irregularidades, já bastante denunciada pelo vereador Luiz Costa, e também denunciado por mim, ao longo do meu mandato. Então, se a gente quer uma política diferente uma política diferente no país, em nível nacional, a gente tem que fazer também o nosso trabalho aqui na base, aqui na nossa cidade, que é onde a gente mora, onde a gente tem nossos filhos, a gente cria nossas crianças. Então, não dá para a gente ser Bolsonaro e ser o Bortolini ao mesmo tempo. É incompatível, não tem condição. Então eles vão fazer uma gestão. estão fazendo uma gestão bastante ruim. Você vê os casos de violência não param de aumentar. Não tem transporte público, não tem casa popular. Atendimento na UPA cada vez pior. Vamos para o quarto secretário de saúde em menos de dois anos. E os vereadores da base aliada acham que está tudo bem. Eles não usam a UPA, né? Eles não frequentam lá, eles não precisam. Uma vez que eles viraram vereadores, eles não usam mais só uns hospitais particulares. Então, para eles está eles tudo bem. Base aliada está tudo jóia. Vamos colocar lá um uma pessoa de caráter bastante duvidoso. Já foi condenado pelo TCE, responde a processo por improbidade e está tudo bem para eles. Não há muita diferença dessa base aliada aqui do prefeito Léo Bortolim para os governos do PT. Na minha opinião, é muito parecido mesmo. O modo como lisagem, os apadriamentos, os apaniguados, os cargos, os favores. Então não adianta a gente ficar só concentrando em Brasília, que é muito importante, evidentemente, mas esquecer o nosso local. A gente mora. Então, que sirva de alerta para as próximas eleições. vocês tiverem, aquele que é bolsonarista mesmo, aquele que é de direita, está vendo a situação que, que é ver um governo corrupto voltar a comandar o Brasil. Então, em 2024, a gente tem que ter um olhar atento para isso também aqui na nossa cidade. Mais dois minutos, eu concluo, presidente. Voltando ao caso da procuradora-geral do município, ela recebeu um aumento aqui de 40% que os vereadores da base aliada deram para ela. Ela ganha hoje quase 21 mil reais e ela não quis, ela e seu marido, seguir a lei, que era registrar o projeto na prefeitura. Simplesmente não registraram, não colocaram o projeto, não deram andamento, não fizeram nada. Essa é a gestão, Léo Bortolim com a conivência da base aliada de vereadores. Recebi a denúncia, me disseram que haviam conversado com outros vereadores, ninguém quis mexer porque era a procuradora-geral, não podia mexer com ela. A 100 metros da prefeitura, um prédio totalmente irregular que foi embargado pela própria prefeitura. Ou seja, a procuradora-geral do município, quem é quem zela pelo município, simplesmente não registrou o prédio que ela está fazendo. Prédio para mais de 5 milhões de reais. Aí cabe quem? Ao vereador da oposição ir lá e fazer o trabalho que os vereadores da base aliada se recusam a fazer. Já são dois anos, eles não apresentam uma denúncia. Eu já apresentei várias, várias denúncias já foram, inclusive, objeto de reportagem em âmbito estadual. E os vereadores da base não conseguem ver nada de errado. A 100 metros da prefeitura, uma obra de 5 milhões de reais, da procuradora-geral, ela recebeu o alto de embargo da prefeitura e, infelizmente, os vereadores conseguem fechar os olhos para tudo isso. Cobra-se muito do PT voltando, mas aqui na nossa cidade a gente tem algo muito parecido. Obrigado a todos, boa noite. Convido para fazer uso da palavra. Vereador Elton Baraldi do MDB com prazo regimental de 10 minutos. Vereador Elton Baraldi, carinhosamente conhecido como vereador Nhonho, dispensa a palavra. Convido a vereadora Giovana Paula de Oliveira, vereadora Giovana do MDB, dispensa a palavra. Vereador Hilton Ferreira de Queiroz, vereador Temazinho, dispensa a palavra. Vereador José Paulo Zancanaro, líder do MDB. Vossa Excelência, tem um prazo regimental de 10 minutos? Registramos nesse momento uma forte chuva na cidade de Primavera do Leste. Muito boa noite, senhores vereadores, nossos colaboradores, servidores da casa, pessoas que nos assistem pelas redes sociais e pessoas que nos visitam aqui, sejam sempre muito bem-vindos. Realmente, existe aí um sentimento de insatisfação, decepção, uma ressaca, uma segunda-feira de ressaca, para a gente ver que o povo brasileiro escolheu um candidato que foi condenado por um juiz federal, condenado... Pelo Tribunal Regional Federal, condenado pelo Superior Tribunal de Justiça e depois no STF, onde a maioria foi indicada pelo PT, os processos foram cancelados porque não deveriam, segundo o STF, ter sido julgado em Curitiba, mas sim em Brasília. Mesmo os amigos dele do STF, não conseguiram absolvê-lo. Cancelaram o processo dizendo que foi julgado no lugar errado. Julgado no lugar errado só começado em Brasília, né? porque depois foi para o STJ, aliás, depois foi para o Tribunal Regional Federal, depois foi pelo STJ, que é um só. Mas é a democracia. E para todos aqueles que, como eu, hoje sente uma certa decepção e um medo da mensagem que essa eleição pode trazer, essa eleição pode trazer uma mensagem de que nós, brasileiros, não, não nos importamos com a corrupção, que nós não estamos empenhados em moralizar a política e a administração pública. É uma mensagem muito ruim. Nós, que acreditamos que podemos fazer algo de bom e mudar a política desse país, recebemos um duro golpe com a eleição desse candidato. Mas, nós logramos êxito em eleger uma, uma representação parlamentar muito boa. Nós perdemos aí uma batalha, mas não perdemos a guerra. Eu vou aqui citar, nós elegemos Fábio Garcia, do União Brasil, que tem três vereadores aqui que vão cobrá-lo nas decisões no Congresso Nacional. Abílio Júnior do PL, Zé Medeiros do PL, o qual eu apoiei, Juarez Costa do MDB, Manelzinho do MDB, Amália Barros do PL, Coronel Fernanda do PL, Coronel Assis, grande amigo, comandante da Polícia Militar, quando eu o conheci. Então nós temos uma representação muito boa de Mato Grosso, lembrar a nossa sociedade que o Parlamento é uma das instituições mais importantes da democracia, e nós vamos, a partir desta Câmara, passando pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e chegando ao Congresso Nacional, levar os anseios dos mais de 70% de eleitores do Bolsonaro aqui do nosso município. Nós vamos, todos os dias desse próximo mandato, acompanhar tudo que acontece em Brasília e vamos cobrar, vamos defender os nossos direitos, a nossa liberdade, a nossa família as nossas crianças, os valores que a nossa sociedade tanto preza. Da mesma forma que para aquelas pessoas que elegeram o presidente, o candidato Lula, o que nós pudermos ajudar naquilo que for bom para a sociedade, o parlamento, repito, começando pela Câmara dos Deputados, passando pela Assembleia e chegando ao Congresso Nacional, tenho certeza que vai ajudar e que nós vamos defender o nosso povo até o último momento em que estivermos à frente desta representação. O vereador Adriano Carvalho não deixa de falar dos vereadores da base. Então vamos lá. Ele vive falando que parece o parece a esquerda, parece a esquerda. Antes de pegar, surfar aí na onda do Bolsonaro, ele gritava Lula livre lá nos, nos corredores da Polícia Rodoviária Federal, no grupo da Polícia Rodoviária Federal. Então, se tem um melancia aí que é verde por fora, mas por dentro é vermelho, está sentado ali, é o vereador Adriano Carvalho. E ele vem aqui e fala assim, a saúde tem problema, os vereadores estão satisfeitos. Mas cadê a proposta de solução, vereador? Dois anos o senhor não apresentou uma proposta de solução. Olha, gente, vamos se reunir, como fizemos eu, a Carla e alguns outros vereadores. Quem esteve que conosco na UPA essa, esses dias? Crocodilo. E outros que não foram, mas que nos deram apoio. O vereador Adriano Carvalho nunca foi. Nunca chamou. Levante a mão aqui quem foi chamado dos 14 vereadores aqui pelo Adriano Carvalho para sentar e falar assim, vamos debater o que nós podemos fazer pela saúde. Levante a mão aqui quem foi chamado. Você foi, Luiz? Eu, só o Luiz Costa. E ainda estou duvidando da palavra do Luiz Costa, hein? Está defendendo o Adriano porque os dois são da oposição. Ainda levantou tímido, assim, com medo, assim, acho que eu estou ofendendo. Será que é certo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Deixa de ser, oh, Adriano. Eu, todo, toda sessão eu tenho que dar uma lição de moral no senhor aqui. Cadê? Apresenta uma solução, vereador. Vamos ajudar esse povo que precisa de saúde. O teu discurso aqui, vereador, me perdoe falar, mas me lembra do Randolfo Rodrigues e outros, da corja, do PT. É o mesmo, é o blá, blá, blá. É a mentira. Não tem uma proposta. Tem proposta? Quinha. Quando foi que ele apresentou uma proposta, chamou, ah lá, o Quinha disse que não. E agora? Criador, eu não vejo, o senhor me envergonha, eu não vejo o senhor apresentar nada de bom para a nossa sociedade. Vem aqui, fala, fala, fala, fala do salário da procuradora que subiu 40%. Por que, que o senhor nunca falou da diária dos vereadores, que foi de 500 para 800, 60% de aumento? O senhor votou contra, tímidozinho, ficou quietinho, nunca falou contra. Que o senhor vive montado na diária para cima e para baixo, vereador. Tome vergonha na cara, vereador. Por que o senhor não fala da diária? Ah... E vou dizer, precisamos sim melhorar a saúde do nosso município. Me preocupo todos os dias com isso. Me preocupo. Carla é testemunha disso. Giovana é testemunha disso. Presidente Manuel Mazuti é testemunha disso. Crocodilo é testemunha disso. Eu falo disso o tempo todo, me preocupo. Agora, vir aqui falar mal, não resolve. Outra coisa. Essa semana eu estive na cozinha comunitária, almocei lá. R$ 2,00 a refeição. A cozinha comunitária serve... Em torno de 400, 500 refeições diárias. Comida boa, melhor do que a que eu como nas beiras de estrada, quando eu estou de plantão por aí. Aliás, eu cumpro meu plantão diferente do Adriano Carvalho. E apoio o movimento de quem está insatisfeito. É com movimentos que se conquistou muita coisa na história da humanidade. Aí tem, para quem não tem como comer, tem lá. Tem a padaria comunitária. Para quem anda nas rodovias aí, os andarilhos, quando tem uma noite de chuva como essa, ou um dia de frio, a gente leva o albergue e acolhe. Esses dias eu fui lá, tinha 18 ou 19 pessoas acolhidas lá. A nossa UPA tem suas perrengas, tem suas dificuldades, mas atende gente de fora o tempo inteiro. A nossa farmácia comunitária, falta um ou outro remédio, mas está atendendo algo em torno de 30% a mais do que a população de primavera. A gente tem coisa em Primavera que aonde eu trabalhei, por a gente nem imaginava que existia a nível de administração municipal. Aí eu estou dizendo, tá bom? Não, não estou não. Estou dizendo que vim aqui falar mal, não resolve e é uma injustiça. E é uma injustiça. Nós temos atendimento odontológico, nós temos vários tipos de atendimento de saúde que nem se imaginam que tem em municípios aqui pertinho ou em municípios, na maioria dos municípios do estado de Mato Grosso. E aí a, a falação da, da, da, da esquerda, quando ela, da oposição, quando ela não é. Ah, eu estou confundindo com esquerda. Quando ela não é verídica, quando ela não é justa, ela atrapalha. Me conceda mais dois minutos, senhor presidente, por favor. Porque, por exemplo, quando fala. que tem alguma coisa errada, vamos dizer esse prédio aí que supostamente foi feito sem as devidas autorizações, a gente nem sabe se é verdade ou não, porque o tempo inteiro fica falando mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Acaba perdendo a credibilidade na, nas denúncias. A oposição é um, um braço muito importante da democracia. E, e o trabalho dela é bem voltado a essa, de ofuscar, de procurar o defeito, de cobrar e tal. Mas tem que ser, tem que ser justa, tem que ser verdadeira, não pode ser falsa, não pode mentir para o povo, não pode enganar o povo. Porque senão se perde, perde a credibilidade, a gente passa a não confiar, a gente passa a nem ter condições de analisar o que, que se vale a pena investigar ou não. Essa questão do prédio, se tem, está certo, tem que cobrar, tem que ser autuado, para tá isso. Existe o órgão de fiscalização agora tem que ver a questão da lei da liberdade econômica que autorizou início de obra, não sei em que passo que está esse, esse prédio, autorizou início de obra com o protocolo do pedido, principalmente porque na época de, de, de Covid não tinha atendimento público. Né? Mas não é uma coisa que eu estou defendendo aqui não, porque não tenho conhecimento da, da situação. É o que eu tinha aqui para o primeiro expediente, volto no segundo expediente. Respetor Zancanaro, com um tempo regimental de 10 minutos, com acréscimo mais dois, convido agora para fazer uso da palavra a vereadora Carla Jaqueline da Silva Souza, vereadora Carla da Saúde, pertence ao Partido Verde aqui nessa casa. Vossa Excelência, tem um tempo regimental de 10 minutos, podendo ser acrescido de dois minutos, caso precise. Boa noite a todos. Em nome da bancada feminina, cumprimento todos os vereadores. Sinto muito honrada de estar aqui nessa noite e quero convidar o nosso excelentíssimo senhor doutor Luiz para que possa ser o meu cerimonial dessa noite na minha moção de aplausos, por gentileza. Boa noite a todos. Essa moção de aplauso da autoria da vereadora Carla Jaqueline, a Carla da Saúde, homenageia nessa noite a senhora Regiane Silva de Anicésio. Ela nasceu em 24 de março de 1995, no município de Guiratinga, nesse estado do Mato Grosso. É filha de Odário Carlos de Anicésio, neto e Judite da Silva de Anicésio. E também é irmã de Rafaela Silva de Anicésio e Raíssa Silva de Anicésio. Ele é cristã de berço, se destacou por suas habilidades de liderança, comunicação e proatividade e desde cedo despertou o olhar para o cuidado humano, sempre tomando frente às ações voluntárias como atividades missionárias em prol da comunidade. Terminou o ensino médio e começou a estudar psicologia aos 16 anos na Faculdade Unique de Rondonópolis. Escolheu psicologia como forma de cuidar e entender melhor o ser humano. Aos 17 anos de idade, se mudou para Rondonópolis e, entre os estudos e trabalho, teve a honra de participar do grupo de palhaços Divertores da Alegria, grupo este que desempenhava um papel de levar acolhimento para as crianças hospitalizadas no hospital regional. Em 2018, mudou-se para Cuiabá, onde iniciou sua pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento Infantil, pela Faculdade Metropolitana. Em 2020, mudou-se para Primavera do Leste, onde conheceu o sem. C... CMDM, Conselho do Direito da Mulher, e passou a fazer atendimentos voluntários de mulheres vítimas de violência doméstica e abuso sexual com o projeto Resiliência. No mesmo ano, com a intenção de se aprofundar no tema, realizou curso de extensão na área de Psicologia Social e Políticas Públicas e Intervenções na Violência contra a Mulher. Atualmente, atua como psicóloga voluntária na Patrulha Maria da Penha, realizando o mesmo trabalho antes realizado no Conselho da Mulher, e também um grupo reflexivo para mulheres, intitulado Vivências. Também, também faz parte da rede de enfrentamento de violência doméstica do município, atendendo aos autores de violência doméstica e familiar, junto à cadeia pública. Juntamente com a assistente social Luciana e a enfermeira Lídia, com o projeto Grupo Reflexivo para Homens Respeitar para um Tempo de Paz. Hoje, é sócia fundadora da Human Psicologia e Saúde, onde, junto com a psicóloga Alice Costa, busca trazer um atendimento humanizado e acolhedor. No início da pandemia, ele iniciou um projeto de arrecadação de cestas básicas para atender pequenos empreendedores afetados pela Covid-19, com a também psicóloga Aline Costa, intitulado Doi Amor, onde ajudou mais de 20 famílias em um ano. Tem como lema, não importa a idade, o que importa é o amor e o comprometimento com o próximo. Esta é a homenageada Regiane Silva de Anicésio. Reforçando aí a Regiane, uma pessoa maravilhosa, de Guiratinga para o mundo, assim como eu vim de Paraíso do Leste, a Regiane veio de Guiratinga, uma menina exemplar que desenvolve um trabalho muito lindo na área da psicologia aqui do nosso município. Tem ajudado muitas famílias, muitas mulheres, homens, crianças, como eu disse. É uma mulher de Deus, abençoada, e que faz a diferença aqui na nossa primavera, na nossa sociedade, na vida de muitas famílias. Então, eu me sinto honrada de ter concedido essa moção de aplausos a ela. É o pouco perto do que ela merece, por todo o trabalho que ela vem desempenhando e vem ajudando a restaurar muitas vidas com o trabalho dela. Regi, parabéns para você. E que Deus continue te abençoando e que você brilhe e voe muito mais. E ajude muito mais pessoas. Pois é esse é o nosso ministério aqui, é servir e fazer a vontade do Senhor. Que assim o Senhor vai sempre fazendo para nós também. Tá bom? Muito obrigado e muito honrado em te ter aqui nessa Casa de Leis. Presidente, agradeço e necessário voto no segundo expediente. Senhor presidente, eu peço licença à vossa excelência para também homenagear e peço ao, ao doutor Luiz Carlos Rezende, que assuma o um cerimonial, no, tempo regimental, no meu tempo regimental de 10 minutos. Boa noite mais uma vez, dessa vez faremos então a homenagem, é, essa moção de aplauso de autoria do vereador Luiz Carlos Magalhães para a senhora Deusuíta Santos Salles. Mulher não gosta de falar a idade, dona Deusuíta, mas no seu caso eu vou falar. Nasceu em 1948, é natural de Ribeirãozinho, Mato Grosso, é mãe de cinco filhos avó de oito netos e bisavó de oito bisnetos. Dos quais muito se orgulha. Deusuita chegou em Primavera do Leste em meados de 1970, em busca de um futuro melhor. Mudou-se para esse município com esposo e três filhos, e aqui terminou de constituir a sua família. Na esperança de boas oportunidades, ela trabalhou com afinco de sol a sol para constituir uma base que desse, que desse a ela um conforto e vida melhor. Mas Deusuíta Sida, nada mais precioso do que o meu nome e a minha dignidade. Sempre atuante nas ações sociais da comunidade, principalmente na região do bairro Primavera III. Dona Deusuita desempenha com maestria e muita disposição tudo o que faz, pois adora ajudar o próximo. Carisma e simplicidade é a palavra-chave que define esta guerreira. Adora dançar, já foi princesa do projeto Conviver, e é participante assídua das atividades, de lá, das atividades que lá são desenvolvidas. Para ela, aquele é o um momento de animação e isso é importante para ser feliz. Por ter contribuído com o município, com seu trabalho e construído sua família dentro dos valores familiares e por estar sempre à frente dos serviços sociais da caridade, é merecido o título de moção de aplausos fora concedido. Parabéns, dona Dezeca. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Eu aproveito o meu tempo regimental ainda para poder agradecer a presença dos senhores. Em nome da Letícia, eu quero aqui cumprimentar todos os servidores públicos municipais. Agradeço em nome do doutor Diogo, cumprimento os servidores do Executivo. Quero aqui agradecer imensamente esse carinho e emocionante a gente poder abrir uma fala homenageando uma pessoa como a dona Deusuíta uma mulher de fibra, de coragem, de garra, e muitas né, princesas como ela existem espalhadas em nossa cidade, que Deus ainda em vida há de deixarmos nós homenagearmos e reconhecer o tamanho o carinho dessas pessoas para com a nossa cidade. Existem pessoas que talvez nunca vieram para a vida pública como presidente, líderes, presidente de bairros, líderes, mas de certa forma contribui muito. Eu tiro o um grande exemplo pelo meu colega de profissão, Pereira Alves. É jornalista, né? uma pessoa que faz parte da comunicação do Mato Grosso. Eu já cheguei aqui, vi o Pereira Alves com uma biografia linda pela Rádio Sul Mato Grossense, pelo Estado do Paraná, né? mais um Mato Grossense, filho aqui da Barra do Paraíso e que nos orgulha muito, como a Carla sempre fala aqui, Carla. A gente pode homenagear as pessoas e, e agradecer essas pessoas por tudo que elas fazem, pela nossa querida cidade. Eu quero aqui cumprimentar, de certa forma, o processo eleitoral acontecido no dia de ontem. A democracia é isso. Não é fácil você perder, talvez, duas vezes consecutivas, né? A gente disputou eleição de deputado, disputamos eleição presidencial. E confesso a vocês que ontem, talvez, eu tenha ficado mais triste ainda do que a disputa eleitoral que aconteceu comigo porque a gente tem que aprender a respeitar o voto, e a democracia é isso. A democracia é você crescer com ela, sabendo ganhar e sabendo perder. Eu quero aqui poder dizer que, de certa forma, fico muito triste quando vejo movimentos de bloqueio para tentar impedir qualquer que seja a situação, porque eu já não apoiava esse movimento lá atrás, né, quando eram outros governos. Eu acho que esse não é o caminho, o caminho não é esse. O nosso caminho é a gente realmente construir. E o que deixa aqui, de certa forma, eu vou pontuar, porque eu não fico em cima do muro, e vou colocar a minha maneira clara, presidente, de poder colocar aqui, o que me deixa triste são 5 milhões de pessoas saírem de casa, ir lá e anular o voto. O que me deixa triste não é a pessoa quem votou no A, quem votou no B. Isso não, porque o voto é a única situação que você que para entre você ser pequeno com o grande. Não é o poder aquisitivo seu. É a sua maneira de poder ir na urna e dizer assim, para aí, eu tenho o mesmo direito que você também tem. é o voto. é o voto. E nós tivemos uma semana em que nós havíamos é, aí, é, vendo aí o, a situação acontecendo, e a boa performance do então presidente Jair Messias Bolsonaro em diminuir, né, chegar nesse segundo turno com a votação mais expressiva do que foi o primeiro turno, mas nós vimos aí, quero que as pessoas façam uma reflexão profunda. Existe uma fatia da sociedade que ela tanto faz como tanto fez. Ela não está nem aí para nada. Existe essa fatia. E que essa é a fatia mais triste da história. Não é a fatia de quem vai, é a fatia de quem torce contra tudo e contra todos. É a fatia de que não me interessa se primavera vai estar tá bom, se o Mato Grosso vai estar tá bom, se o Brasil vai estar tá bom, se amanhã vai ter comida na mesa do brasileiro, se amanhã não vai ter emprego, se amanhã a gente vai estar tá exportando nosso produto. Existe essa fatia que infelizmente é assim que acontece. Cinco milhões de votos teriam feito a diferença se as pessoas tivessem ido lá e feito a sua parte, só indo lá votar. Então, eu deixo aqui uma, uma, é apenas essa reflexão. Tenho certeza absoluta que na democracia a gente aprende, como eu falei agora há pouco aqui, aprende a ganhar e aprende a perder. Eu quero desejar muito sucesso ao governo. E agora nós passamos a depender, do, a partir do 1 de janeiro passamos a depender das políticas voltadas do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E dentro dessas políticas de governança, nós precisamos ampliar o trabalho que já começamos aqui, dado início com o presidente Bolsonaro. As casas, por exemplo, presidente, né, que nós temos aí já em andamento o nosso projeto, aprovado aqui com a para nossa casa, são quase 1.700 casas que vão sair. O projeto da nova UPA, Pereira Alves, nós já estamos correndo atrás para a gente ampliar um hospital municipal, com a nossa bancada de deputados federais que elegemos, né, com a nossa bancada de senadores da República que Mato Grosso tem. Ampliar a energia que precisa no campo, muitos assentamentos, crocodilo. Muitas comunidades, o Bela Manhã, por exemplo, eu cito aqui, a região do Vale do Sonho, aqui na região de Pojorel, Pojo que nós precisamos do Vale Verde resolver esse problema energético que nós temos ali. E são tantas demandas que existem que a máquina a gente planta hoje para colher amanhã, depois de amanhã, ano que vem. E as coisas vão acontecendo de certa forma lenta, mas é preciso a gente poder acreditar naquilo que a gente vai estar tá fazendo. Eu expresso aqui minha gratidão a todas as pessoas de Primavera, do Mato Grosso, que fizeram a sua parte. Cada um da sua forma, do seu jeito. Uns pelas redes sociais, outros no sol, na chuva. Eu pude, Crocodilo, acompanhar você num dos momentos da campanha do Bolsonaro talvez mais emocionantes. um sol de 40 graus, no bairro São Cristóvão fazendo um enfrentamento e dizendo, capitão, nós estamos aqui em Primavera do Leste, Mato Grosso. Aqui nós estamos correndo atrás do voto para poder... mais dois minutos, presidente. Aqui nós estamos correndo atrás do voto para nós podermos levar o seu nome e a mensagem de apoio. A nossa parte nós estamos fazendo. E é isso, crocodilo. É isso que é importante. Como vi outros colegas vereadores em cima do caminhão, vi o Quinha, vi o Temazinho, vi... Aqui o Renato, brilhante Renato, fazendo o seu trabalho. É líder do movimento, é, de certa forma, que não tem, não é movimento partidário, político partidário, mas é movimento sindical, é o Sindicato Rural. Então, desejo a todos vocês a, a minha gratidão. E nós temos que erguer a cabeça. Do meu partido, no, no, como líder do, do meu partido progressista, Provavelmente o PP, como tem dado sustentação, apoio à base do presidente Bolsonaro, o partido ainda nós não ouvimos um pronunciamento aberto ainda, sabendo das diretrizes que vão tomar. Mas Primavera tem ganhado muito com o Partido Progressista. Independentemente da questão de apoio, para frente ou não, o posto da Polícia Rodoviária Federal, Adriano, Zancanaro, batalha principalmente aí, eu quero elevar, lá tem um Nerigeller. E provavelmente eu vi agora há pouco, em rede nacional, o nome do, do deputado federal Neri sendo cogitado para ser o ministro da Agricultura do Brasil. É bom para o Mato Grosso. Se isso acontecer, Mato Grosso ganha. E nós vamos precisar bater na porta lá do ministro da Agricultura para as políticas voltadas ao agro, as políticas voltadas ao pequeno, ao médio, ao grande produtor, sejam representadas através dessas ações. É por isso que a gente não pode carregar o ódio, a mágoa, o rancor, porque a vida nos ensina que o perdão tem que existir. Vida que segue. Vamos olhar para frente, olhar para o futuro. Boa noite. Senhor presidente, de volta ao cargo de segundo secretário, eu convido nesse momento... O vereador Luiz Pereira Costa, que é do Partido Progressista. Vossa Excelência, com tempo regimental de 10 minutos, para usar o seu discurso, podendo ser acrescido de mais dois minutos, se Vossa Excelência precisar. Está com a palavra, vereador. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, colegas vereadores. É, quero, primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia. Estamos aqui trabalhando em prol da nossa sociedade. Quero aqui dar as boas-vindas ao meu amigo Pereira Alves, que está aí na plateia, aos assessores dessa casa, em nome da Sol, a Lud e a Sheila. Kátia, seja bem-vinda. Todos vocês sinta-se cumprimentada. Josi, parece estar tá ali também. Josi, seja bem-vinda aqui nessa casa, é, igualmente a todos vocês. Eu quero começar aqui essa noite dizendo sobre as mortes que ocorreram aqui no nosso município desvendada, solucionada na semana passada. É preocupante a segurança de nosso município. Eu quero aqui chamar a atenção das nossas é, autoridades policiais. O GGI ainda não está funcionando. Ah, eu não sei quem morreu, eu tenho envolvimento com crime, isso e aquilo, eu não sei. Isso assusta, isso incomoda. Principalmente quando pessoas desaparecem, pessoas são torturadas e mortas. Isso é muito ruim. Precisamos investir melhor em segurança. Na parte que toca ao nosso município, em relação às câmeras de segurança, em relação a fazer gestão junto ao governador para aumentar o efetivo da polícia militar, da estrutura à polícia civil para solucionar solucionar esses crimes. Então, deixo aqui a, essa cobrança né, para que é, possamos ter mais segurança no nosso, no nosso dia a dia. Eu quero falar ainda... Estive no SF11, vou estar verificando o horário médico de vários PSF, verificando se estão cumprindo o horário padrão, o horário que é, aqueles que eles estão batendo ponto certinho. Vou estar verificando várias unidades. Estive na semana passada no SF11, vou estar indo em várias outras para poder, dessa forma, estar verificando. Né? É... Na Avenida Eudavir Viesse, ali no bairro Buritismo, um buraco enorme no meio da avenida ali podendo provocar acidente. A cidade está virada em buraco, daqui da, perto da casa do prefeito até outros lugares. Asfaltos e outros lugares que a lama asfáltica tem sido feita em cima de buracos e já está toda deteriorando. Eu quero aqui cobrar. Vou falar, aproveitar o restante desse meu tempo, para poder falar das eleições. Eu quero citar um versículo da Bíblia que diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. É, eu quero aqui fazer fazer menção a estes, a esse versículo e dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Só que Deus Deus não veio aqui se materializar e votar. Deus nos deixa com livre arbítrio para poder assim votar. Uma eleição na qual vimos de todos os lados, de ataques sofridos pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, a grande mídia batendo 24 horas, muito antes das eleições, é como se o presidente fosse lutar boxe e alguém amarrasse pés e mão dele e que o outro tivesse livre para poder bater. Essa é a realidade. Porque simplesmente fez aquilo que é o desejo de todos os brasileiros, Miriam, seja bem-vindo aqui a essa casa que é o desejo, aliás, de todo, não, da maioria, né? Esses 60 milhões de votos que o Lula, ex-condenado, ex-presidiário, teve, né? Isso me assusta muito. Estamos vivendo numa população dividida e o recado que manda, pela maioria dos brasileiros, é que o crime compensa. É que o crime compensa. Ao invés de comemorar dentro de uma igreja com pastor ou com padre e agradecer a Deus pela vitória a maior comemoração foi dentro dos presídios desse país então eu quero ver quem votou que cara que vocês vão ter para poder cobrar o filho de vocês que cara que vocês vão ter para poder cobrar eu estou cobrando aqui segurança estou cobrando segurança aqui no nosso município Quantas pessoas exerceram o seu direito ao voto, é livre, é democrático? Mas por que escolher o pior? Por que escolher aquele que tem um currículo tão feio, gente? Teve a ajuda aí da justiça para poder concorrer. A nossa democracia começa a ser ameaçada aí, quando libera um condenado para poder ser, ser candidato ao maior cargo político deste país. Hoje, quando eu vi um vídeo de Lula com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, eu me entristeci. As melhores carnes, o qual aqui muita gente gosta de fazer churrasco, eram as carnes angus, que vinha da Argentina. E hoje lá a população não consegue comer carne. E o presidente sai de lá e vem aqui, essa hora deve estar comendo carne com Lula e tomando uma pinga, pô. É triste ver Lula... A primeira ligação qual ele recebeu foi de Nicolás Maduro. Quantos venezuelanos temos em primavera, temos aqui em Manaus, estive lá há algum tempo atrás com o vereador Quinha. É, é triste ver como aquele povo está ali vivendo, quase que mendigando e está feliz por estar no Brasil. E hoje caminhamos para um retrocesso. Ontem, aliás, caminhamos para um retrocesso. Estive hoje lá no movimento com os caminhoneiros, Alguns produtores, eu quero parabenizá-los pela iniciativa, aguardo ansioso o pronunciamento do presidente, qual atitude ele vai tomar como chefe dessa nação, que ainda assim o e será até dia 31 de dezembro, eu quero saber qual será a iniciativa que ele vai ter para poder dizer a estes 58 milhões de pessoas que acreditaram em Jair Messias Bolsonaro para fazer a diferença neste país, dizendo não à corrupção. E ao mesmo tempo aqui eu quero chamar a atenção de cada produtor que está aí na BR. Eu já disse isso aqui outrora, vocês que defendem o fim da corrupção a nível de Brasil, você que vai protestar com a bandeira do país, vocês que fecham a rodovia. Eu quero ver essa mesma empolgação quando for aqui para o município é inadmissível temos obras igual é, é feito, é inadmissível temos, gente, políticos, como é o caso do, do nosso prefeito, tão jovem na política e tão rico, se enriqueceu com a política. Eu quero ver se vocês vão ter coragem de apoiar esses ou alguns outros que estão da mesma forma, ou se vocês vão ter a coragem de apoiar alguém que realmente enfrenta a corrupção, enfrenta o sistema, que o sistema começa aqui. Esse sistema implantado a nível, de, a nível de Brasil, que é feito aqui um jeitinho ali, um jeitinho aqui, que uma ação sai para beneficiar um aqui, outro ali. Esse Brasil é aqui, gente. Começa por primavera do leste. Eu quero ver qual candidato a prefeito tem coragem de colocar o seu patrimônio, que coloca lá verdadeiro e após quatro anos colocar novamente, e não, e ainda fazer uma busca aí em nome de secretário, laranja, isso e aquilo, fazer uma busca aí. Eu quero ver quem tem coragem de fazer isso. e Que esse patrimônio seja disponibilizado por muitos anos, pois uma das formas mais fáceis que tem de lavar dinheiro é colocar em nome de laranja, e vai, vai, vai se passando os anos, e vai se integrando ao patrimônio. Eu quero saber quem é o político que tem essa coragem. E quem são os produtores? vocês que estão aí protestando, Primavera do Leste que teve a maioria dos votos para Jair Messias e Bolsonaro, dizendo não, nós não gostamos de corrupção. E não fazem nada contra o governo aqui. Aqui está tudo bem. Eu quero convocar vocês também a, a fazerem essa, essa diferença. O presidente, eu não posso chamar de presidente, que ganhou, mas ainda não, não, não assumiu o cargo, e porém... O ex-presidente, ex-condenado, ex-ladrão, Lula, foi preso. O presidente do PT foi preso. Aloysio Mercadente, preso. Antônio Palocci, preso. Delubo Soares, preso. Gente, a devolução, aí tem mais. Ah, foi preso, aí saiu. Mas eu vou falar para vocês aqui de dinheiro que foi devolvido. 25 bilhões de reais já foram devolvidos da Operação Lava Jato. Quem dá dinheiro para alguém de graça? Ah, eu vou devolver porque é legal. Dois minutos eu concluo, senhor presidente. Eu vou dar dinheiro porque é legal dar dinheiro. Não! São 156 acordos que estão sendo feitos com o Ministério Público Federal de pessoas envolvidas com as estatais de esquemas. E eu quero chamar a atenção dos nossos parlamentares, em especial de Mato Grosso, conforme foi citado aqui agora há pouco, nós queremos sim que emendas venham para a Primavera, mas se vocês tiverem que pegar mensalão, propina, não. Eu terei vergonha de ter representantes que aceitam o esquema que Lula fez no passado. Para conseguir a tal da governabilidade, conforme eu já disse, o mesmo que é feito em Primavera do Leste. Ah, para manter isso aqui, a secretaria tal é de tal partido, a secretaria de cada de tal partido e tal. Lotiam o país, lotiam a cidade, eu sou contra isso. Nós temos que votar aqui com convicção daquilo que estamos votando, na certeza de que estamos fazendo o melhor para este município. Não podemos aceitar, e por mais, vocês que são aí, ah, vamos votar no Lula para tirar Bolsonaro e tal, vocês são cúmplices de um crime, vocês são cúmplices. Quando um condenado, quando um criminoso volta à cena do crime, é isso que está fazendo. Aguarde as próximas cenas desses capítulos. É dinheiro na cueca... É dinheiro na, na, na mala, nos restaurantes, é dinheiro entregue todo lado. Aguardem, é isso que não vai mudar. Lula não tem proposta, não teve proposta para esse país. Vocês vão ver a picanha que vocês vão comer, tá? Vocês vão ver a picanha que vocês vão comer a cerveja. Não vão trabalhar não para ver. Até o auxílio Brasil que o Bolsonaro dá hoje de 800, 600 reais mais 200 para quem trabalha? Vocês vão ver se o Lula vai conseguir pagar. Não pagou isso nunca? Ele quer manter o povo escravo. Ele quer manter o povo igual ao do Nordeste, escravo, dessa esquerda miserável, que acaba com esse país. Que acaba com esse país. É aqui que vocês vivem, muitos que trabalham. É aqui, é no, é no Sudeste? É aqui. Se lá fosse tão bom governar há tanto tempo, lá seria uma Dubai. Seria ótimo, seria maravilhoso. E assim não é. Boa noite a todos, volto um segundo expediente. Convido para fazer uso da palavra, vereador Manuel Mazuti Neto, que dispensa a palavra. Vereador Renato Casanelli Júnior, dispensa a palavra. Vereador Sérgio Rodrigues Gonçalves, vereador Crocodilo, com tempo regimental de 10 minutos, a Vossa Excelência. Vereador do União Brasil. Boa noite, presidente Vado. Boa noite, público presente. Em nome da minha amiga Kátia, como os demais, estão nos acompanhando aqui online. É, presidente, presidente Mazuti, falar aqui hoje sobre a Rua Araras, estive lá hoje acompanhando lá. Está quase pronta já. Uma indicação minha feita há um ano atrás. Quero aqui agradecer ao prefeito, também ao vice-prefeito, secretário Henrique Gato, né, pela atender essa indicação minha e também daquele povo, né? Que estava ali passando já por anos, sofrimento daquela rua Poeira e Lama, hoje está ali já imprimido asfalto lá, amanhã está pronto já aqui, se a chuva der uma, uma trégua esses dois dias. Então, quero que, poder agradecer aqui o, o Ricardo pela sindicação minha, por nos atender aí. Também sobre também, presidente, a, a praça da Arena Cross, estive lá essa semana, lá acompanhando, semana retrasada, uma praça que está Vai fazer um ano agora, foi inaugurada, a praça está toda já detonada. Pedir aqui a, a, ao pessoal daquela região, aqui cuide daquela praça, uma praça que é a única praça que tem aqui, acho que, no estado, da prática de arena do crossfit, e tudo já destruído. As pessoas vão, às vezes, é, não sabe, ou não sabem usar, ou não sei o que está acontecendo, que acabaram com tudo lá. E fiz também agora a minha indicação para que seja reformada aquela praça lá, colocado mais uns brinquedos para as crianças. É, eu acho que em breve vai ser posto lá também agora. É, temazinho, São Gabriel vai fazer lá o dia 13 de novembro agora. Né, acho que vai ter uma manobra lá também, lá também, agora uma eleição. Lá do assentamento. E vai ser também agora a entrega também lá do veículo, né, temazinho. Você conseguiu lá o veículo para aquela região lá. E a também, vai ter lá uma, uma festa bonita, no dia 13, todo mundo está convidado, os vereadores, as pessoas que quiserem também participar lá. Sabe que São Gabriel, nós estamos bem recebidos lá, toda hora que chega lá, somos bem recebidos pelo, pelos, pelo presidente lá, Dona Creuza, e o pessoal de lá. Sobre também, presidente, dia, dia 4 agora tem o a conferência municipal, dia das crianças e adolescentes, lá no Conviver, é aberto ao público, tá? É um tema muito importante, que é o dia da criança e do adolescente, na época de pandemia. Então, assim, é um convite aqui da, da assistência social, em no nome da, da Leninha Riva. Está aberto a todos, tá? Às sete e meia da manhã, dia 4. Vai ter vários promotores, né, alguns juízes, para poder fazer essa conferência lá. Então, todos podem participar no dia 4, às sete e meia da manhã. Presidente, sobre também a água de primavera, a questão dos buracos. Eles estão fazendo buraco na cidade todinha e com a chuva agora eles não tampam buraco. Eles fazem buraco hoje, fica 10, 15 dias e vem chuva e vira só aquela buraqueira. Sim. De parte, vereador. Vereador, é, eu acho que a prefeitura tem que bater também em cima da fiscalização, em cima da água de primavera com esses buracos que estão abrindo. Estão fazendo a lama asfáltica, fazendo um belo trabalho que agora melhorou o trabalho da, da lama asfáltica agora. A água de primavera está furando, colocando... Hoje eu vi... Colocando material molhado e, e tampando os buracos quando mal tampado, entendeu? Porque tem, tem que vedar de novo, tem que passar lama asfáltica. Outra coisa, a semana todinha o Castelândia sem água. Entendeu? Ah, existem obras? Tem obras para melhoria? Tem, mas não pode estar daquele jeito. A semana todinha, o pessoal ligando, ligando, que estava sem água no final de semana e já está com uma semana já. Entendeu? Então a gente pede para o Sérgio, dá atenção especial a isso aí. Então Eles fizeram o buraco ali na Avenida Florianópolis, Demazinho? Uns 10 dias atrás. Então para o buraco, colocaram uma, uma farofa lá, deu a chuva, está um. Tá feito, hein, lá. Aí hoje agora eles fizeram de novo agora lá, uma, uma vala fora fora, com a chuva, virou uma vala, ninguém passa lá. Então assim tem que ver essa questão aí do. Se, qual que é o, que é o, o prazo que para poder tampar um buraco quando, quando eles cavam um buraco na rua e fazer uma coisa de qualidade. Ou eles repassam esse serviço para obras fazer, não sei o que tem, tem que fazer, porque está tá complicado. Toda vez esse problema. Eles fazem o buraco e não tá no buraco. Entendeu? Obrigado, presidente. Ouvido para fazer uso da palavra, vereador Tailã Barbieri Zanata, vereador do PSB. tem o um tempo regimental de 10 minutos, Vossa Excelência. Boa noite a todos, público presente nossos internautas que assiste através do YouTube. cumprimento aqui todos os vereadores. É, meu discurso vai ser bem breve. Uma enorme hoje uma situação de luto para o nosso Brasil, um país que vem de um país próspero, um país que está num auge, um país que está crescendo, um país de industrialização, um país que está levantando cada vez mais. Todos os dias a gente abre a TV, abre Todas as reportagens, abre o seu Instagram, Brasil Crescendo, você abre aqui Primavera, Mato Grosso em si, São Paulo, Paraná, enfim. Todo o nosso Brasil, um canteiro de obra, construção, evoluindo. Aí eu não consigo entender, ontem era eleição presidencial, cargo máximo. Um país que passou por uma corrupção, passou por lavagem de dinheiro, é, onde você digitar no Google aí, colocar Brasil é um país escancarado, corrupção, é, roubo, dinheiro na cueca Aí o cara me ganha para presidente Eu não, não consigo entender Daí um, um, um presidente que está há quatro anos, que pegou uma pandemia Um país quebrado Pegamos uma guerra e mesmo assim estamos conseguindo controlar a inflação Estamos conseguindo controlar esse, é, é, Todas essas causas que, que aconteceu Hoje O deputado O assessor dele, qual foi pego no aeroporto Indo para Fortaleza com dinheiro na cueca Estava hoje Tirando foto com o Lula Você... Não, não eu, eu, eu, eu queria deixar um, uma, uma pergunta, me explicasse o porquê votar no Lula, me explica, não, o Lula foi bom, nisso, nisso, nisso, a proposta do Lula para o governo é essa, essa, essa e vai ser mais próspero. Aí eu vou te perguntar, mas, mas por que, que não fez antes? Teve 16 anos de poder, não conseguiu terminar a água do Nordeste, que era para terminar em 2010. Aí teve que entrar outro presidente e terminou. Não, não, não conseguiu fazer, que, igual o Luiz Costa comentou, que quer é deixar a população cada vez mais pobre, para continuar sempre tendo voto. Não tem outra explicação. Não me entra na cabeça o cara hoje... Com a informação, a tecnologia, onde chega. Hoje todo mundo tem um celular, se achar um mendigo na rua, ele está logado no Facebook, está no Instagram, está no, tá no WhatsApp, tem informação chegando. Entra informação e a pessoa vai lá. Lula, 13. Não dá para entender. Eu não consigo. Eu, queria que, eu me... queria que alguém me ajudasse a entender o porquê e o motivo da pessoa me votar no Lula, véio. Não tem, não tem explicação, pois que vem num auge de crescimento agora, entregar de mão beijada desse jeito. Ah, teve, pode ter, pode ter acontecido fraude nas urnas, pode ter acontecido, pode, mas agora até provar, até fazer, isso aí é, é incrível. Aí, quando a gente pega pessoas que estão trabalhando, motoristas, caminhoneiros, começam a fazer o nosso Mato Grosso aqui, que gera o alimento, para o nosso Brasil, para o nosso mundo, que exporta alimento, está aqui fazendo greve, está parando, São Paulo está parando, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, todo o nosso centro-oeste, sudeste, tudo parando, por conta que a gente precisa saber de uma resposta. O presidente Bolsonaro ainda não se manifestou, estamos aguardando, como foi dito com os colegas, estamos aguardando, enquanto isso as rodovias vão ficar trancadas, até saber uma, uma manifestação. Se é o certo fazer isso, não sei. Fazer nada, é que é pior. né Então fica esse questionamento aí. se alguém puder me ajudar a me entender, por que, que a população quis um retrocesso, quis um retrocesso andar para trás, engatar a marcha ré e votar no partido esquerdista desse jeito, e nós estamos num país em ascensão, por favor, me manda mensagem, me explica fazendo... Um favor. Boa noite a todos. Convido para fazer os da palavra, vice-presidente dessa casa, vereador Valdecir Alventino Vado, com um tempo de 10 minutos, a vossa excelência. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, esse momento maravilhoso que Deus concedeu para nós nessa noite. Também, nessa noite, eu quero comentar cada um dos vereadores, vereador Luizinho, vereador Renato, vereador Tainã, nosso presidente Manuel Mazuti, vereador Temazinho, vereador Cocodilho, vereador Nhonho, vereador Sancanário, vereador Quinha, vereadora Vanessa de Melo, vereador Adriano, vereadora Carla, vereadora Giovanna, vereador Luiz Costa. Senhor Presidente, Hoje nós não vamos falar só em política. Eu estava vendo a, a conversa dos demais companheiros, o vereador Luizinho, o vereador Luiz Costa, Tainá. Realmente, Luizinho, nós, graças a Deus, que o nosso Estado e o nosso município andra, anda com as próprias pernas. Eu fico preocupado algum Estado. Alguns municípios que dependem de governo federal. E o nosso estado é uma benção de Deus e vai continuando a ser uma benção. Nosso município também é um município próspero, um município que produz. Tá? É, é preocupante mesmo, igual o Luiz Costa falou, é só bandidagem. O vereador de Itanha falou, eu não, eu não entendo isso aqui, eu não entendo. E também vereador Luizinho, nessa jornada política aí primeiro e segundo turno, a gente pedindo, saindo pedindo voto aí para a população, Luizinho no comércio tem cinco, seis pessoas que não têm título, Luizinho. É incrível. E veio para cá está com dois, três anos e não, não faz título porque não se interessa, mas usa a rede pública a se tratar, uma cirurgia, nada contra. Poxa, mas tira seu título para tomar qualquer decisões, vereador Zancanário. Precisa de ser cidadão primaverense. Vai chegar um projeto esse ano que vem, 1.600 casas, a pessoa tem que comprovar que realmente é cidadão primaverense. E quem que é? Qual, qual documento que prova isso? É o título de leitor. Aí fica criticando nas redes sociais que não, não tem casa. É um mínimo, é um documento, vai lá, com dois minutos, pega esse título, Luizinho. Hoje mesmo tem, hoje fala que a Primavera tem 52 mil habitantes e voltou 30 mil Complica qualquer tipo de projeto na política, vereador Luizinho. Igual a Vossa Excelência falou, Luizinho os demais vereadores nós em, em fevereiro nós vamos todos os vereadores vão para Brasília e vão buscar emenda vereadorquinha dependente de vereador que não tem depo, não tem deputado que não tem deputado, nada esquece disso nós vamos buscar os vereadores vão buscar emenda para o nosso município de Primavera do Leste Porque esse teve voto aqui Em fevereiro eu já falei com a, com a Coronel Fernanda. Eu vou estar. Acho que o primeiro que vai estar na porta batendo o cabelo vai ser eu. Os demais vereadores aqui. Os 15 vereadores. Igual o vereador Zacral falou. Nós temos, nós temos deputado aqui e vão para cima, né? Não né, né, vereador Zacanário? Parabéns, pela sua conversa. E, então, é isso que nós vamos. Não, não, não tem nada. Tem sim. Todos os vereadores têm gabinete em Brasília, têm parceiro e vão buscar emenda. Para a saúde, para a educação, o que seja. Eu, a gente fica, hoje eu tive sete mil lá no, naquele, lá no protesto, lá na BSE 70. Pessoal, chegou ônibus chegou lá meia noite com três ônibus lá realmente criança tava de do ano chorando a gente fica preocupado com isso né e realmente aí conversa lá conversaram, liberou os ônibus lá mas é isso aí isso aí a, o pessoal fica revoltante principalmente uma cidade igual a nossa de primavera que é uma cidade cidade pessoal é do agro Adriano Aí, pessoal, fica revoltado mesmo. Eles não quer voltar atrás. O governo, o preside... o governo do Lula. Renato Cosanelo. O que o governo garante? Nunca garantiu. Ele, ele, o vereador Ionho, ele nunca garantiu o preço mínimo do soja ou do milho. Estava aí, ó, o estragando, estra, estragando nos armazéns, porque o governo, mesmo assim, vereador Luiz Costa, a turma queria é, vender para o governo, só o governo não comprava. Hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, os produtores hoje estão tá tudo estabilizados. É, hoje, 70% hoje, planta com recurso próprio. Para chegar nesse, nesse patamar, de chegar e plantar recursos, o próprio vereador Luiz, o vereador Renato, é porque realmente a vida deles é tão tranquila. Bom, você Eu tenho vários pontos que eu tenho de divergência com alguns produtores, pessoal de. pobre, trabalhadora. Porém, se não tiver o um empregador, se não tiver o uma... Obrigado, vereador. E, é, eu, eu falo isso dos do agricultores, o risco que eles têm, porque na época da, que eles fazem o pacote do acessível para plantar, realmente, se tiver duas fazendas, eles entregam 1,5 para a garantia, comprar adubos, acessível, tudo, tudo. Eles são peitudo. Eles são, eles não têm medão. É por isso que, graças a Deus, todo mundo está bem. Né? E a Bíblia diz, o povo... Tem o governo que merece. A Bíblia diz que nós temos que orar para os nossos governantes. Então, é isso que nós temos que fazer, Luiz. Eu espero que o governo do PT não, re, não repita a administração desses 16 anos. E foi péssimo. Mas deu muito tempo dele é, analisar e pensar e ver a ação do nosso presidente Jair Bolsonaro, para dar continuidade. É preocupante? Sim. Eu, eu, eu creio que ele, não, ele vai conduzir esse país, não é com vingança, não. Não é com vingança. Eu creio que ele vai conduzir esse país, Luiz, com amor e sabedoria. É por isso que nós temos que orar para o nosso governo. Boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês. vote sempre. Senhor presidente, os oradores foram esses, inscritos no primeiro expediente. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência para que conduza a sessão ordinária dessa noite. Muito obrigado, vereador Luizinho Magalhães. Vereadora Giovana, Terminado o primeiro expediente, passamos agora à ordem do dia. Projeto Lei 1386, Autor Executivo Municipal, assunto. Define a área no território do município de Primavera do Leste para exploração exclusiva de atividades industriais. Coloco o Projeto Lei 1386 em primeira discussão. Coloco o Projeto Lei 1386 em segunda discussão. Coloco o Projeto Lei. 1.386 em votação, quem concorda permanece sentado e quem discorda a favor ficar em pé. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei 1.386 em votação é realizado nesta data de 31 de outubro de 2022, sessão ordinária plenária. Veto integral do Executivo Municipal ao projeto. Projeto Lei 1361, súmula. Veto integral do executivo municipal ao projeto lei 1361/2022 de autoria do vereador Renato Cozanelli Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade da menção do valor total de custos da publicidade da administração direta e indireta, inclusive da Câmara Municipal no âmbito do município de Primavera do Leste, ou outras providências. Coloco o veto integral ao projeto Lei 1361 em discussão dos senhores vereadores e vereadoras. Coloco o veto integral ao projeto Lei 1361 em votação. Quem concorda, permaneça sentado. E quem discorda, que se levante. Senhor presidente. Ah, tá. É só para que a gente não possa. Eu. eu... Vamos lá, não, não, realmente ficou, ah, ficou vago, de... ficou vago. Não, vamos lá. É, quem concorda com a derrubada do veto, quem concorda com a derrubada do veto, se levante. Quem concorda com a manutenção do veto por parte do executivo, que fique sentado. Declaro... Derrubado o veto integral ao projeto-lei 1361, com um voto contrário. 14 favoráveis, um voto contrário, nenhuma abstenção, nenhuma ausência. São 14 votos contrários ao veto e um favorável. Isso em realização, em sessão realizada, a sessão plenária realizada nesta data de 31 de outubro de 2022. Terminado a ordem do dia, solicito ao segundo secretário, vereador senhor Luizinho Magalhães, para que proceda a chamada dos vereadores das vereadoras inscritos e inscritas para o segundo expediente. Senhor Presidente. Pessoas que nos acompanham, no segundo expediente, cada parlamentar tem o direito de uso de fala de cinco minutos. Primeira oradora a ser convidada nesse prazo regimental é a vereadora do MDB, Vanessa Amui de Mello. Com tempo de cinco minutos, a vossa excelência. Dispensa a palavra. Dispensada a palavra, vereador Welles Marques Rosa Campos, vereador do PV. Dispensa a palavra. Dispensada a palavra, vereador Adriano Carvalho, do Podemos. Prazo regimental de cinco minutos, a vossa excelência. Volto ao segundo expediente. Como vocês viram, os vereadores ignoraram completamente o escândalo do embargo da obra da procuradora-geral do município, Janaína Otonelli Wolf. O único que se manifestou disse que eu estava mentindo. Aqui está o auto de embargo. Como vocês podem ver, em nome de Janaína Otonelli Wolf. Esse auto de embargo foi amplamente divulgado nas minhas mídias sociais tanto no Instagram quanto no Facebook, razão pela qual não tem como a pessoa alegar desconhecimento. Com relação à minha atuação como político, como parlamentar, estou satisfeito, acredito estar no rumo certo. O que me faz crer nisso são os votos que obtive para a candidatura a de deputado estadual. Foram mais de 10 mil votos só aqui em Primavera, então... Aqueles que criticam minha atuação como parlamentar estão, na verdade, contra a população primaverense. A maioria dela escolheu nossa candidatura como viável. Acerca das minhas atuações como policial, informo aos munícipes que, pela segunda vez consecutiva, eu fui eleito policial destaque pela CIPLE, de modo que, então, também a população. Reconhece meu trabalho como policial. Vivemos aqui em Primavera do Leste, volto a repetir, um cenário bastante complicado. Recentemente, o prefeito Léo Bortolini esteve aqui nessa casa, na ocasião da entrega do título Mulher Cidadã. Ele veio aqui com o chaveirinho dele, o vice Ademir Degóis, que ele vem pendurado no Léo. No anda para cima para baixo que nem um chaveirinho e o prefeito simplesmente discursou e foi embora não fez questão de, integrar, de entregar nenhum título talvez na situação ali que se fez ausente Luizinho Magalhães e o Inhói podia entregar né ou podia prestigiar a cerimônia não veio só discursar com o chaveirinho dele atira colo e não ficou pro título hum. Uma deselegância, uma de educação muito grande. Ah, não, porque já tinha compromisso. Conversa, né? Veio, falou o que quis. Disse algumas palavras, nominou algumas pessoas presentes e foi embora. Então, prefeito, se não for para o senhor acompanhar a entrega, nem venha, né? Se for só para conversar fiado aqui, nem venha. Novamente, volto a dizer da minha inconformidade, meu inconformismo com a escolha do secretário de Saúde. É A secretária Laura Leandra ficou poucos dias no no cargo. Na verdade, ela só veio fazer campanha para o Gilberto Figueiredo, ela e a Carla, né, juntaram as mãozinhas, foram fazer campanha na repartição para a voto do Gilberto Figueiredo. Só só para isso que ela entrou na, na pasta da saúde e foi embora. E agora a gente está aí com uma pessoa não técnica para comandar e eu afirmo, com base nos processos que ele responde por improbidade administrativa, pelas condenações que ele tem no Tribunal de Contas do Estado, que vem para fazer campanha para o Chaveirinho do Prefeito. Vem apenas e tão somente para usar a pasta da saúde como moeda de troca para voto. Vai conceder um exame aqui, uma cirurgia ali, e é isso que o Heraldo vem fazer na pasta da saúde. Não vai resolver o problema nós já apontamos aqui, inclusive vereadores da base aliada já apontaram com as de soluções, uma nova UPA, né? passamos também na possibilidade de criar uma fundação, assim como tem em Pochorel, mas infelizmente o prefeito pretende mesmo sucatear o máximo que ele pode, a saúde, para depois trocar por votos em 2024. Isso é o que está acontecendo, isso é um fato, e é essa nomeação do Heraldo Fortes para a pasta de saúde, tem tudo a ver com aquilo que eu estou dizendo. Obrigado a todos, boa noite. Convido para fazer uso da palavra, com tempo regimental de cinco minutos, vereador Elton Baraldi, vereador Inhonho. Dispensar? Dispensar da palavra. É, vereadora Giovana Paula de Oliveira, dispensa a palavra. Vereador José... É... Telmar Ferreira de Queiroz, vereador Temazinho Pedreiro. Dispensou a palavra, vereador José Paulo Zancanaro, líder do MDB. Vereador Adriano Carvalho, o senhor está vendo como é que é ruim o fato do senhor ser um mentiroso com o Tomás? Mesmo quando o senhor fala a verdade, a gente acaba não acreditando. O senhor falou que publicou nas suas redes sociais o alto de embargo. Eu lembro que quando eu fui acompanhar minha mãe na angioplastia dela, e não teve a reunião da comissão que eu faço parte aqui na terça-feira, o senhor também publicou na rede social que nós estávamos a mando do prefeito segurando seus projetos. E o senhor sabia que eu estava com a minha mãe no hospital, porque eu avisei aqui na casa. Então, esse hábito feio que o senhor tem de mentir, acaba descredibilizando o senhor. Quando o senhor fala uma verdade, a gente não acredita. E se foi embargado, foi bem feito, a lei é para todo mundo, e que se explique lá a construtora. Quanto a estar no caminho certo, está no caminho certo o senhor e o Lula. Os dois tiveram bastante voto. Aliás, vocês se parecem. É... Sobre a manifestação, eu adiantei aqui no primeiro expediente. Manifestação dos caminhoneiros, eu apoio toda manifestação, inclusive é direito constitucional, desde que não traga prejuízos às pessoas. Manifestação tem que ser pacífica, os caminhoneiros carregam esse país nas costas, não precisa proibir ninguém de circular, basta que vocês parem e vão sentir o valor que vocês têm para o nosso país. E repito, apoio porque demonstra que a nossa sociedade não aceita qualquer coisa calada e dá força para quem está aqui lutando e brigando todo dia por um país melhor e demonstra que não vai ser fácil a vida de quem quiser atuar contra os interesses da nossa, da nossa sociedade. Então, parabéns quem está aí se esforçando para se manifestar. Vamos tentar fazer de uma forma que não prejudique quem precisa, quem tem necessidade de se deslocar. Luiz Costa, é, acho bacana esse negócio de fiscalizar e ir lá saber se o médico está lá. Tem meu apoio, se precisar de ajuda, estou à disposição. Isso é atitude. Não vim aqui só falar mal, porque aí não adianta. Castelândia. O umas últimas horas no Castelândia. E essa, essa semana eu estive no aniversário na casa de um amigo e ele me falou que está faltando água lá. Eu falei, opa, ah, mas sempre faltou. Então, está errado. Está errado. Está errado. Também tem reclamação de muita sujeira. O vereador Temazinho já falou, está certo que está tendo obra, está certo que nós estamos no período de chuva, mas tem que amenizar. O povo não merece isso. Então eu quero aqui convidar os colegas vereadores, amanhã estaria de plantão, quarto é feriado, dia de finados, quinta e sexta nós poderíamos fazer uma reunião para tratar desse assunto. Se está faltando água, está errado, nós temos que cobrar da empresa de águas. Tá? E aí a gente já aproveita para dar uma acompanhada naquele cronograma de obras que nós exigimos da EGEA, quando eles estiveram aqui para explicar sobre o termo de, de acordo que foi firmado com o Ministério Público. Então, convidar os vereadores para a gente resolver isso quarta, quinta e sexta-feira, fazer uma reunião para tratar desse problema de Aegeia, Tá? O Vado falou muito bem, vereadores, sociedade que nos assiste, falta, sempre falta, a gente sempre, a gente sabe, não adianta, nunca ninguém vai chegar aqui e vai dizer somos perfeitos e agradamos todo mundo, mas a gente corre atrás todo dia para melhorar a vida da nossa sociedade. Então, falta alguma coisa na... Na, na saúde, falta alguma coisa na farmácia, falta moradia. Mas o cidadão também tem que nos ajudar. Nós precisamos que as pessoas que vêm morar aqui transfiram seu título, que transfira que se tornem cidadão de Primavera do Leste, para que a gente engrosse a quantidade de população nossa. Falou muito bem, Vado, está de parabéns, para que a gente tenha condições de cobrar. A gente precisa de mais casas, mais crédito, mais isso, mais aquilo, e a gente tem que buscar parcerias com o governo federal e o governo estadual, e para isso a gente depende de demonstrar o quantitativo de população que nós temos aqui. É o que eu tinha aqui para esse, para esse último expediente, desejar a todos uma boa semana, fiquem com Deus e estaremos aí atuando por primavera e segunda-feira estaremos de volta aqui. Muito obrigado. Obrigado, inspetor Zancanaro. Com o tempo regimental usado por vossa excelência de cinco minutos, eu convido a vereadora Carla Jaqueline, vereadora Carla da Saúde do Partido Verde. Vossa Excelência, tem um tempo de cinco minutos no segundo expediente. Retorno aqui no segundo expediente para falar principalmente sobre questão de saúde pública. A dengue pessoal pediu uma alerta a todos. Está tendo muito acúmulo de lixo pedir um apoio aí à Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Saúde, precisamos fazer um mutirão, tirar o lixo da cidade, e nós, como população, manter limpo também, ali a nossa rua, manter limpo onde for retirado o lixo dos terrenos, porque a dengue também mata, não é brincadeira, e está tendo muito caso de dengue, zika, chikungunha, então nós não podemos deixar vir mais uma doença aí impactar na nossa vida. Então, a Dengue, nós podemos fazer o nosso papel. Então, vamos nos reunir, unir forças, todos juntos, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, e vamos organizar, assim um mutirão de limpeza. Eu sei que tem a chuva, eu sei que às vezes atrapalha, mas tem dias sem chuva também. Então, não pode esperar, precisamos fazer essas limpezas. E não é só um bairro da cidade, não. Padre Onés precisa, Primavera 3 precisa, aqui no Parque Dourado precisa, Jardim Universitário, Castelândia, ou seja, Primavera do Leste inteira está precisando ser recolhido em túlios, ser retirado do lixo, porque a dengue não é brincadeira, gente. A dengue hemorrágica, ela mata. Então, vamos nos cuidar e vamos todos juntos em prol de acabar com a dengue. Esse mosquito depende muito mais de nós do que do outro. Então, encarecidamente, a gente tem que começar. A chuva não vai cessar. Todo mundo sabe que a água parada é mosquito. Então, vamos nos cuidar e vamos ver se a gente consegue, sim, organizar esse mutirão de limpeza que precisa. Então, peço encarecidamente que a população também contribua e faça a sua parte para não ter esse acúmulo de lixo. Quero que aproveitar, vereador Luizinho Magalhães, a sua moção de aplausos à dona Jesuíta. Dona Jesuíta, é um prazer, uma honra ter a senhora e a sua família aqui conosco. Tá? de anos que a gente já tem aí um, uma relação, né, conhecimento. Então, isso é muito bom, fico muito honrada. A minha vizinha, vizinha de rua, que inclusive cuida da limpeza da casa dela e da rua todinha. Isso é maravilhoso, né? é um exemplo para nós. Então, vamos todos juntos aí em prol da luta contra a dengue, porque a dengue também mata. E muito obrigada, que Deus abençoe a nossa semana, abençoe a nossa vida e a nossa pátria também. Uma boa noite a todos. Eu convido nesse momento o vereador Renato Casanelli, eu vou usar meu tempo de cinco minutos. A palavra no segundo expediente, o vereador Luiz Carlos Magalhães. Com um o tempo de cinco minutos. Obrigado, vereador Renato. Pessoal, volto no segundo expediente dizendo o seguinte, presidente. Eu, semana que vem, vou me ausentar uma semana de primavera. Quero ir até Brasília. Nós já temos uma agenda marcada com a nossa bancada federal e os demais colegas que quiserem também ir até o plenário central nós temos três grandes desafios aqui Renato, que é justamente aquele Eu gostaria de convidar aqueles que têm disponibilidade de nós passarmos pelo menos uma semana lá em Brasília para nós definirmos a questão da unidade de pronto atendimento ou a possibilidade do hospital, regional, ou hospital municipal com implantação possível e futurista do hospital regional definido por vossa excelência é, nós queremos aí incluir no orçamento do ano que vem, como é final do ano, vereador Crocodilo, líder dessa casa. Vossa Excelência vai ter uma pauta importante lá também com os, os demais líderes, inclusive o senador Jaime Campos, né, o senador Carlos Fávaro, da, das questões das casas que nós precisamos aumentar e incrementar para o município de Primavera do Leste. Né, e vamos pedir aí um apoio, principalmente, para as perícias técnicas. Nós precisamos, as perícias, serem feitas em primavera. É um ajuste que nós precisamos fazer é muita gente tendo que fazer perícia em Rondonópolis, em Barra do Garças, ou Cuiabá, ou até mesmo em Paranatinga, como nós falamos aqui. E a cidade linda, como é a nossa cidade, uma cidade facilitadora, uma cidade polo regional, as pessoas terem que fazerem é, perícia fora daqui, em Cuiabá, porque não se tem um perito do INSS aqui na cidade de Primavera. Então, se essas pautas, aqueles parlamentares que estiverem disponível, gostaria, senhor presidente, né, mesa diretora, de solicitar esse apoio de Vossa Excelência, como tem dado a todos nós né, que queremos correr atrás, o senhor tem dado essa liberdade para que nós possamos avançar em busca desses bons projetos e tenho certeza que nós vamos ao Distrito Federal em busca dessa ajuda. Né. Opa, e o senhor também, meu presidente, o senhor, nosso, nosso comandante da nossa aeronave, né, vamos pelo terrestre mesmo, o senhor está aí nos convidando todos nós para podermos é, irmos até o Distrito Federal. Tá? Eu quero aqui poder dizer à Cidade de Primavera do Leste que eu estou muito feliz em seu nome, dona Dezuíta, por tudo que as pessoas de bem sempre fizeram pela cidade. Muito obrigado, senhora, toda a sua família. É como a Carla disse aqui, é um prazer, todos, todos nós servimos as pessoas. E se, e se há uma coisa importante na vida, Letícia, fazemos, é homenagear as pessoas em vida. Não há nada mais importante. Não se preocupe em você ter, se preocupe em você ser, ser bom. Né? Eu sempre caminhei dizendo isso, né? e a Letícia vai lembrar de uma frase aqui. Nunca deixe de ser bom, mesmo que não sejam bom com você. Tenha Deus como o seu maior presente em tudo na sua vida, mesmo no momento de derrota. Deus é tudo. Deus só deseja o nosso bem. Talvez nós não entendemos na hora, mas depois a gente vai compreender lá na frente. Deus é tudo. E não se aparte da sua família. Na hora do choro, é ela que vai estar junto com você. Boa noite, muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra nesse momento, com tempo regimental de cinco minutos. O vereador Luiz Pereira Costa, vereador do Partido Progressista. Obrigado, Luizinho. Lembrando que Neri Geller e o Fávaro né, acertaram dessa vez, né? Nós <risos> contra todos e acertaram, né? Então lá. Beleza. É, dona Deusita aqui, olha, gente, quando eu vou no conviver. Já dancei lá com a Dona Deus Olha que eu sou difícil de dançar. Sou difícil, mas não tem como resistir ao convite dela. Né? Seja bem-vindo a essa casa, parabéns, bem merecido aí o, o título que a senhora recebeu. Eu quero falar aqui, rapidamente, de uma parceria com o Instituto Caravela, é, Instituto de Ensino, em AD. Eu quero deixar o convite, está lá nas minhas páginas, e vou estar tá passando até para o presidente, se ele quiser, a assessoria da Câmara, depois está divulgando também. É, estão oferecendo cursos, apenas cobrando a inscrição, valor de R$ reais. Vários cursos EAD, uma parceria aí, é, me ligaram oferecendo essa parceria, fiz pelo meu gabinete, mas posso estar fazendo e estendendo a todos os colegas aqui de vereadores, quem que, que tiver, vai estar entrando lá, tem o WhatsApp, tem o link para poder fazer a inscrição, e vai estar pagando apenas R$ Já isso já aí, até com o certificado. É uma empresa séria, tem lá o Instagram, tem a logo da empresa, atua em vários lugares, inclusive no Mato Grosso, e eu deixo aqui o convite para qualquer vereador que queira também poder estar fazendo, estar fazendo uma arte para divulgar na sua página. Eu passo todos os dados para poder estar sendo assim feito para nós expandir, e levar isso aí para a nossa cidade. Quero falar a respeito da Avenida Porto Alegre, gente. Avenida Porto Alegre, eu recebi aqui do de uma de um comerciante daquela região que de sexta-feira até os dias de de domingo é visto lá. Muita sujeira. Vai de preservativo a garrafas de cerveja, fica lá sábado, é, é domingo, até na segunda-feira quando chegam. Tem lá as câmeras de segurança mostram até ali o local. As pessoas têm praticado sexo ali, no começo da Avenida Porto Alegre, em frente àquele bar ali, o compadre. Acho que é isso. Isso é feio, isso é grave. A nossa segurança tem que agir. Encampamos uma luta, eu e o vereador Manuel Mazuti no passado aqui, foi feita uma lei que proibiu o narguile me dispus com o pessoal na época, até mesmo por ir até lá, gravar na porta da igreja o São ligado da Universal à época, e naquela época toda a fiscalização conseguiram melhorar ali, mas voltaram, voltaram aí com toda a força, então eu peço aqui a ajuda dos colegas para podermos estar aí cobrando essa questão. É, ainda sobre eleições, eu quero falar rapidamente, o patrimônio do filho do Lula que começou com 600 reais de salário, é, hoje está mais do que isso ainda, mas até uma, uma matéria que eu vi ali passa de 6,5 milhões. O patrimônio declarado de Lula, conhecido como pai dos pobres, 7,4 milhões de reais. A política, o qual ele defende de dividir, se o Lula dividir isso aí com o povo, pode ser do Nordeste. Eu vou fazer a campanha para o Lula. Deixa aqui um desafio ao Lula. Se ele dividir esse patrimônio desse aqui, dele, com o povo do Nordeste. Eu vou fazer campanha para ele. Eu duvido que faça. É, venha a nós. É nós e nós e nós e nós mesmos e vamos ganhar. É um dos, olha gente, os piores partidos deste país, chama-se PT. Uns muitos outros. Discriminalizar drogas, é, tirar ali quem for furtar em um valor ali de 900 reais, um celular, por exemplo. Projetos como esse são da esquerda. É, pessoal, é esses partidos aí. Então, deixo aqui... Mais uma vez, a minha tristeza em relação a tudo isso. Vou orar, sim, para que tenhamos um bom governo, mas não é isso que esperamos. Eu sou, eu sou vítima aqui da censura. Temos visto censura neste país nos últimos dias, o qual é algo assim que deixa qualquer cidadão triste, mas imagina quem escreve, quem é jornalista, quem precisa publicar uma notícia e, de repente, ela está lá cancelada na rede social. Vocês imaginam isso? É daí para pior, gente. Não, não aguarde melhoras. Está no plano de governo do PT. Eu não sei quanto tempo que vai demorar a implantar. Os segundos que me restam, eu quero aqui fazer um alerta, vou estar verificando a situação do SAMU, o qual é, tem sido lá uma ordem do coordenador para que leve os pacientes exclusivamente para o Hospital São Lucas. Eu quero saber o porquê. Eu quero saber os presentes que tem recebido do Hospital São Lucas. Por que isso? Por que o Hospital São Lucas? Isso é grave, tem os, os prints aqui da, da conversa do coordenador pedindo. Temos os prints de recibo de presentes recebidos para a equipe do SAMU deste hospital. E vou estar investigando e tenho certeza que essa casa também é inadmissível isso. Deus abençoe a todos. Boa semana. Estou à disposição de uma vera. Obrigado, vereador Luiz Pereira Costa. Eu convido o vereador Manuel Mazuti Neto, com tempo regimental de cinco minutos, doutor Manuel Mazuti, carinhosamente conhecido como Manuel Despachante. Muito obrigado, vereador Luizinho Magalhães. Boa noite a todos. Boa noite, nossos colaboradores. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso ora-presidente Temazinho. Cumprimentar os demais vereadores na pessoa da vereadora Carla. Nossos homenageados da noite, nossos servidores. Parabéns novamente pelo dia do servidor que ocorreu na sexta-feira. Quero... Agradecer, no mesmo sentido, todo o empenho que foi para a realização da, da noite da Mulher Cidadã. Ficou um evento magnífico, que não seria o que foi se não fosse a presença e o trabalho e o afinco de vocês que são servidores. aquilo O sucesso daquela da noite foi 100% pelo empenho de vocês sem vocês nós não teríamos feito absolutamente nada Pereira Alves, representando a imprensa meu grande amigo, meu xará, Manuel Pereira Alves Manoel Alves Pereira né muito boa noite é, só falando também do Mulher Cidadã vereador, só para lhe dar uma informação e a título de informação mesmo é, o prefeito há uns dois dias antes já informava da, de uma outra agenda e nós ressaltamos da importância dele vir pelo menos na, na aqui na abertura, e nós sabíamos que ele ia ficar pouco tempo, e nós concordamos com isso. Realmente seria melhor que ele tivesse ficado, sim, mas nós fomos avisados, e então não tem o porquê é, nós não agora, depois de passado, depois nós termos concordado e ter falado, não, pelo menos participa lá da abertura, é, agora a gente não reconheceu a importância da presença dele. Então, eu acho que é sempre importante quando os poderes conversam, e realmente estava avisado já há mais de dois dias que ele não poderia ficar o evento inteiro. Da obra da procuradora, vereador, esse vereador não foi procurado, ele disse já lá na sala da presidência, é algo estarrecedor, porque uma quadra da prefeitura sendo a procuradora e sendo... A Janine séria e considero ela uma pessoa muito séria. Eu, sinceramente, é de cair o queixo, eu não sei o que aconteceu. Não conversei com ela também. É uma pauta que foi defendida pelo senhor e eu respeito. Mas é, quando o senhor falar aqui, às vezes consulte, como o senhor já via, já sabia. Não é todos os vereadores que não tomaram parte, simplesmente a demanda chegou ao senhor e de repente possa ter chegado a outro e até... Sinceramente não ouvi nenhum dos colegas dizer, é, mas por questão de justiça eu falo, olha, o vereador não ficou sabendo. E eu realmente não, não estava sabendo, até porque seria estarrecedor uma situação dessa. Da Avenida Porto Alegre, bem citado pela, pelo vereador Luiz Costa, mas eu tenho que fazer um agradecimento, mesmo com todos os problemas, a Polícia Militar. E no dia da festa, da comemoração do tricampeonato do Flamengo, aí pela Libertadores, trabalhou e trabalhou muito. Realmente as pessoas perderam a vergonha, perderam o medo, perderam o respeito. E nós precisamos agora reunir toda a nossa bancada, visitar a, a, a ao governador do Estado e dizer da nossa dependência de mais é, efetivo na segurança pública. Rapidamente, faltam 50 segundos aí. Falar das eleições, é, novamente eu vou repetir o que eu já disse dias passados. É ilusão a tal da picanha, agora vai cair a realidade. É ilusão que o aumento do salário mínimo vai refletir e melhora lá no submercado, porque assim que subiu o salário mínimo também sobe a cesta básica. E dizer que o governo Bolsonaro for quatro anos de trabalho em prol da população, e não em prol de grupelhos. Bolsonaro realmente merecia, Bolsonaro merecia governar esse país por mais quatro anos, por tudo que fez. Bolsonaro pode ter todos os problemas de ordem, até do jeito de se comunicar. Mas, que foi o melhor que passou nesses últimos tempos, ah, isso foi. É uma pena, Brasil. Perdemos a chance de melhorar. Mas, democracia é isso. Boa noite a todos. Ouvido para fazer uso da palavra, pelo tempo regimental de cinco minutos, primeiro secretário dessa casa, vereador Renato Causanelli Júnior. Boa noite a todos. Verás que um filho teu não fuja à luta. Nós tivemos acompanhando por três anos e dez meses um governo, assim como citado nessa tribuna pelo vereador Luiz, Magalhã... Luiz Costa das premissas do Senhor, a Palavra de Deus, quanto aquele eleito para governar o seu povo. Não tenho dúvida nenhuma, Jair Messias Bolsonaro é um instrumento de Deus na vida de cada brasileiro. Carregou com ele durante esses três anos e dez meses uma frase, ele diz, Brasil acima Todos e Deus acima de tudo de tudo. Acima do povo, acima das leis da terra, acima das injustiças, acima de qualquer circunstância que venha em desencontro com aquilo que é importante para a vida do ser humano. Nós tivemos o exemplo de um governante que surgiu sozinho, que caminhou sozinho, e que deixou claro para 58 milhões de habitantes o quão é importante a verdade. Governou com a verdade. Se acertou, se errou, se foi falho, não foi falho. Exemplos nós temos de sobra. Com 14 anos do governo de esquerda, Demonstrando problema. O que o nosso presidente da República fez? O que, que ele conseguiu efetivamente fazer no comando do país? Foi fechar a torneira. O resto ele foi impossibilitado de governar. Nem a STF deixou, nem a imprensa deixou, nem os partidos que comungavam com o pensamento de esquerda deixaram. Mas esse senhor, em menos de dois anos, nós tivemos o advento da pandemia, deixou claro que é possível nós termos um país num caminho reto. Bolsonaro, obrigado pela sua inclinação, obrigado pela sua doação de vida. E quando eu digo que nenhum filho teu fugiria à luta, está aí mais uma vez os produtores rurais, os empresários, estruturando o seu posicionamento político, de vontade desse país continuar no caminho certo. Quando foi vestir a camisa para eleger esse senhor presidente da República, estavam lá os produtores rurais, os comerciantes, principalmente, do nosso município. Eu gostaria de agradecer e de dar apoio a esses que estão nas barreiras, nas rodovias, reivindicando o direito de ter um governo justo, de forma pacífica, Ordeira, de colocar o seu posicionamento, o seu pensamento a conhecimento de todos. Infelizmente, nesse país, só é possível ser enxergado quando esse tipo de atitude acontece. Infelizmente. Agora, quando é de direita, quando é conservador, quando é justo e certo, existem críticas tecendo que ali estão os donos da verdade. Quando é MST, quando sem terra, sem teto, sem casa, invade, quebra, de pedra, tranca a rodovia, eles são assegurados pela legislação brasileira. E que assim seja, também aqueles que vêm reivindicar seu posicionamento com relação às eleições de 2022, das quais eu tenho muita dúvida, muita dúvida, da sua transparência, da sua clareza, e por isso, estes guerreiros estão, mais uma vez, lutando pelo, pelos seus direitos. Eu agradeço a Deus a oportunidade de ter vivido sobre um caminho certo, reto. E é uma pena que o nosso país venha para as mãos de quem virá. Mas que continue Deus regendo e não deixando com que o mal prevaleça. Boa noite a todos. Convido para fazer uso da palavra, vereador Sérgio Rodrigues Gonçalves, vereador Sérgio Crocodilo, líder do União Brasil, nosso querido defensor do capitão, presidente Vado, vereadores, dia 5, tem a campanha do dia D, do Rotarate Clube de Margarida do Leste, para arrecadar alimentos para o Hospital do Câncer, de Cuiabá, então, quem puder participar, também contribuir, é só ligar lá no outro e falar com a Ana Gabriela, que é a Presidente, no número 6696707893, Vamos estar uma campanha a partir das, do dia 5 às 13 horas, vai ter vários pontos, vai estar nos bairros também. É, só lembrando que toda essa ação é para poder ajudar o Hospital do Câncer de Cuiabá então quem puder colaborar através do número 666 996 falar com a Ana Gabriela é muito importante né a gente ajudar o Hospital do câncer de Cuiabá que está passando por, por falta de alimentos toda todo Mato Grosso né e região as pessoas que estão lá internada já há dias. Então, essa é uma campanha que começa dia 5 agora, às 13 horas. Então, quem não puder, às vez levar, pode ligar no, no, no plantão lá, falar com a Ana Gabriela. No número 99670 7893. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra. Vereador Tailan Barbiere Zanata, dispensa a palavra. Vereador Valdeciro Ventino da Silva, vice-presidente dessa casa. Não dispensa. Dispensa a palavra. Senhor presidente. Foram esses os oradores oriundos dessa noite, dessa sessão ordinária. Eu devolvo a palavra à Vossa Excelência para que Vossa Excelência conduza o término da nossa sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luizinho. Eu quero agradecer a todos os pessoal que vieram nessa noite prestigiar a nossa sessão. E também eu quero agradecer a todos os vereadores que estão aqui, que fez o seu discurso, preocupado com o nosso município. Que Deus abençoe todos vocês. Tá? Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.